Dica importante do dia, não abasteça seu carro sem antes assistir esse vídeo até o final. Fala aí, Drivers! Se você não me conhece, meu nome é Lucas e hoje eu quero te trazer algumas dicas para evitar golpes nos postos de combustível. Não sei se você sabe, mas desde 2000 e bolinhas, estão rolando vários golpes nos postos aonde você abastece uma certa quantidade de litros e recebe menos, roubo do próprio combustível e etc. E a gente sabe que quando a gente é motorista, se a gente não tiver a quantidade certa de combustível no carro, é menos dinheiro no nosso bolso. Eu quero te mostrar exatamente o que, que eu estou falando. Vou te mostrar esse vídeo aqui. Meu carro é um Gol 1.0 2011. É, só cabe 55 litros dele. Eu vou parar ali para abastecer. Enquanto eu abasteço, a Priscila vai ficar filmando a bomba. Vamos ver quantos litros que essa bomba aqui vai marcar. Ó. É a mesma bomba que eu utilizei da outra vez. Valeu, Priscila. Passou de 60 litros. ó. 61 litros. Não, chama para mim o gerente, por favor. Se o dono do posto tiver, e chama o dono para mim, por favor. Gente... É, esse meu carro é 55 é, litros. Você aqui onde na venda. Vem. Pois é, de novo. Não, é a vez, não. não, não é a primeira vez. É a primeira meu não. carro é 55 litros. Tinha aproximadamente de 2 a 3 litros na minha reserva. Tá marcando ali que eu abasteci 61 litros. De novo, terceira vez, amigão. Eu já estive aqui, conversei com o teu patrão. É Anderson. Isso, conversei com ele, ele falou que a bomba foi aferida, que a bomba realmente estava com defeito, entendeu? E eu vim aqui hoje encher o tanque de novo de propósito na esperança de que tinha resolvido o problema. Imagina, e não resolveu. Mas, mas que a bomba tá roubando, tá? Não, e como você pode ver nesse vídeo, tem muitos postos que utilizam desse tipo de esquema. Infelizmente, nosso Brasil é um, ó. Mas eu vou te passar algumas dicas para evitar todos esses tipos de golpe e assim você poder ficar tranquilo na hora de abastecer o seu carro. Mas primeiro eu quero te mostrar esse vídeo aqui que mostra como funciona todo o sistema. O golpe começa com a troca de um chip na bomba. No lugar do original é colocado outro, programado para fraude. Esse chip é acionado e desacionado à distância, através de mensagens SMS de um celular. Assim, se você abastecer com 50 litros, por exemplo, e o chip estiver programado para roubar 8 quando o painel da bomba mostrar 50, apenas 46 litros terão entrado no tanque do seu carro. Muitos postos fraudam apenas uma parte das bombas e instalam uma central de comando escondida, por exemplo, numa falsa câmera de segurança para aplicar o golpe. Por SMS, o dono ou um funcionário liga ou desliga o sistema de fraude de cada uma das bombas. Ney, como é conhecido o técnico, diz que em São Paulo, normalmente, as bombas fraudadas são programadas para roubar de 6% a 8% dos consumidores. Mas há estados em que a falcatrua é ainda maior. É Opa, 10, não, não. 10? Da... 10 da... 20... Bom, agora que você já sabe como que funciona, eu quero te passar a primeira dica para evitar esse tipo de golpe. Uma coisa que é importante, que eu sempre puxei assim das pessoas que são taxistas, um grande abraço para os taxistas aí, é que eles conhecem exatamente o carro que eles possuem. E você como motorista de algum veículo, você deve também conhecer o seu carro. E nem no meu caso, meu carro é um Ford K Sedan 1.0, e eu sei que o tanque do meu carro ele suporta até 52 litros e quando ele está ali na reserva ele ainda tem mais ou menos uma média de 5 a 8 litros ou seja, quando eu chegar num posto de combustível eu sei que se eu abastecer o meu tanque completo ele vai caber quando ele estiver na reserva ali uns 47 litros no máximo passando disso pode ter certeza que tem alguma coisa errada com a bomba por isso que a segunda dica que eu quero dar para você é que toda vez que você abastecer o seu carro, se possível complete o tanque, principalmente quando seu carro já estiver ali mais ou menos na reserva, porque aí você já sabe a estimativa do seu carro, você já sabe quanto que você tem ali mais ou menos na reserva, então você sabe o volume total de litros que vai caber dentro do seu carro, e assim você consegue evitar o golpe chamado de bico seco, vamos supor no meu caso eu sei que cabe 47 litros se ultrapassar vai dar 52, sendo que eu já sabia que eu já tinha minha reserva ali, então eu sei que tem alguma coisa errada e eu já vou tirar satisfação com o frentista ou com o gerente do posto por isso eu digo Sempre saiba o volume total que cabe no seu tanque, conheça o seu carro. Tente pesquisar na internet todas as fichas técnicas do seu carro, quanto que ele roda por litro, quanto cabe no tanque, como que funciona toda a funcionalidade do seu carro. Assim você vai evitar muitas dores de cabeça, até mesmo em mecânicos. Terceira dica, descobriu quais são os postos de confiança que ao qual você abasteceu ali e não teve problema nenhum? Sempre vá nesses postos. E se por acaso você procurar um posto novo para abastecer, sempre siga essa primeira e segunda dica que eu passei para você. Que é conhecer o seu carro, e sempre abastecer quando o carro estiver na reserva e completá-lo ele se possível. Mas não é só isso, presta atenção no resto das dicas. A quarta dica que eu tenho para dar para você é que você sempre saia do carro quando for abastecer. Não fica ali parado moscando dentro do carro ou fica olhando nos retrovisores. Isso não intimida o frentista, porque se por acaso aquele posto for um posto fraudulento, no momento que você sai de dentro do carro, você pode ter certeza que o frentista vai ficar meio intimidado e toda vez que você for abastecer o seu carro, Sempre verifique se na bomba Ainda tem aquele valorzinho lá de 10 reais, 20 reais, geralmente os postos eles fazem isso, porque quando você chega lá e fica distraído dentro do seu carro, eles continuam abastecendo naquele valor, vamos supor, você vai lá e fala, coloca 50 reais, só que lá na bomba já estava 20, você é distraído, o frentista vai lá e continua aquele abastecimento, e você vai pagar os seus 50 reais, só que vai entrar no seu tanque 30 reais ali, um exemplo, se por acaso um a bomba estava com 20. Então sempre saia do carro e verifique se está tudo certo ali, se o frentista realmente tá colocando o valor total do combustível. E a quinta dica que eu tenho para dar para você é que existe uma forma de identificar se aquele posto é fraudulento. E eu já vou te passar, olha só que bacana, toda vez que você chegar num posto de combustível e você falar para completar o tanque, pelo fato de alguns postos utilizarem de um sistema na qual eles podem desligar e ligar aquele sistema de, de roubar uma média de combustível daquele bico, quando você completa eles ficam com medo, porque fica muito mais fácil identificar aquele tipo de golpe. E quando você escutar um frentista gritando vai completar, você pode ter certeza que aquele posto é fraudulento, porque geralmente a pessoa que tá com o sistema, porque não são todos os frentistas que andam com o sistema que desliga e liga a fraude no bico, ele vai lá e desliga e você já pode ter certeza que aquele posto é fraudulento, por mais que você vai abastecer ali completo, você pode ter certeza que se você abastecesse uma quantidade menor, você receberia menos gasolina ou álcool no seu tanque por isso eu digo, toda vez que você abastecer num posto diferente e presenciar esse tipo de alerta, você pode desconfiar que aquele posto, ele geralmente frauda o combustível. Sexta dica! Nunca vá na conveniência do posto enquanto você estiver abastecendo. E eu acredito que eu nem preciso continuar explicando o porquê, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu assisti um vídeo onde o cara ele colocou o carro lá para abastecer e ele foi na conveniência. Assim que ele foi lá na conveniência, comprou as coisinhas lá, o frentista que estava ali abastecendo o carro, ele pegou um outro galão de combustível, tirou o bico de dentro do carro que estava abastecendo e encheu um galãozinho ali de 2, 3 litros, sei lá a quantidade de litros que tinha lá. Sem o cara perceber, assim que o cara voltou, ele já tinha colocado o bico de volta e roubou aquele combustível sem dificuldade nenhuma, porque não tinha ninguém para olhar, o frentista certificou que não tinha ninguém dentro do carro já viu, né? Nunca sai de perto do seu carro quando for abastecer E a sétima dica é sempre evitar esses postos que estão com aquela placa lá bico somente no dinheiro. Bico somente no cartão e tudo mais. Ou postos que estão com valor abaixo da média. Vamos supor, você sabe que ali o etanol está uma média de 2,50 na sua região. E você encontra postos que estão tá 1,92, 2,10, 2,20. Você pode ter certeza que a mistura daquele combustível ou é muito mais álcool na gasolina ou é muito mais água no etanol. Então evite esse tipo de situação, porque você vai acabar prejudicando o seu veículo e terá dores de cabeça com o mecânico, isso você pode ter certeza. Mas se mesmo assim você quiser abastecer nesses postos, sempre peça a nota fiscal, que caso um dia dê problema de você ir no mecânico e ele alertar para você que foi problema no combustível, você tem provas que você abasteceu sempre naquele posto e você pode colocar o posto na justiça. Bom, essas foram todas as dicas que eu consegui reunir para você, caso tenha mais alguma e você queira colocar aqui nos comentários. Coloque aí isso vai ajudar bastante outros motoristas também a identificarem problemas nos postos de combustíveis, porque por mais que eu tenha feito uma pesquisa, eu acredito que você também deva conhecer outros tipos de golpes, e se você gostou do conteúdo desse vídeo e queira receber mais conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, já deixa aquele joinha, e até mesmo se você não gostou, pode dar aquele dislike nesse vídeo, porque assim eu vou saber se você gostou ou não desse vídeo, e assim trazer mais conteúdo desse tipo aqui no canal bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo, e eu vou te esperar em um próximo vídeo, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, falou, tchau!